Quando Deus seus segredos quer revelar Ele desce na terra, caminha no mar Escreve na areia a história de alguém Retira a pedra da mão, o acusador faz refém Ele chega na hora que não é normal Quando acaba a esperança e já cheira mal Ele surpreende no cenário de dor Faz o dia de luto ser dia de louvor Dia de louvor Dia de louvor Deus faz o dia de luto Ser dia de louvor O mapa da terra É um rabisco em suas mãos Mas se revela a um quebrantado coração Quero ver a ciência desvendar Os segredos seus Já tentarão até decifrar Mas ninguém explica o meu Deus Escreve na parede Sem tinta e pincel Assombra os homens Com sua glória que há no céu Poderoso é Ninguém jamais diante dele Ou de pé, Pés. quem anda com ele, ele revela os seus segredos. Sabe a forma e a hora de agir, fica esperando nas suas promessas, porque sabe que vai vir. Ele é fiel em suas promessas E nenhuma delas caem ao chão É o Deus da eterna aliança O Deus de Abraão Quando Deus seus segredos quer revelar Ele desce na terra, caminha no mar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 Deus faz o dia de luto ser dia de louvor, dia de louvor, dia de louvor. Deus faz, Deus, Deus faz, o faz o dia, dia de luto ser, luto ser dia de louvor. Dia de louvor, composição Cláudia Flores.